Fala pessoal, passem no canal parceiro Mobile Game 7. A descrição dele é Resgatamos todas as gerações de jogos. Teremos gameplays de jogos variados e de jogos que vocês indicarem nos comentários. Passem lá no canal dele, deixem o seu like, comentem e botem hashtag Etata, para saberem que foi do nosso canal que vocês foram lá. Também passem no canal Ariel MotoVlog. É um canal de motos que traz lançamento de música, vídeos, jogos, top 10 e muito mais. Deixem também a hashtag Patrick para eles estarem sabendo que foi através do nosso canal que vocês passaram lá. Valeu pessoal e até mais! Subirei como na man curado. Eu abro mão de tudo que sou só para servir -te, ó meu senhor. Eu abro mão. Orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor, me purificar. Eu quero ser. Amém. dir <gülüyor> Meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do...